então é isso galera chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal do youtube Andrew Relay. hoje foi o teste drive dessa prancha da Paisel modelo Ghost tamanho 6 e 2 se você ainda não é assinante aqui no nosso canal dá uma força e se inscreve para que a gente continue fazendo mais vídeos como esse e se você não quer perder nenhum episódio que está acontecendo aqui no nosso canal, vai aqui embaixo e liga o sininho das notificações, que é para o YouTube te mandar uma mensagem assim que a gente postar um vídeo novo. Aloha e vamos pro surf! surf! Uh, uh, uh.